Igualdade, a todos vocês que me escutam. Meu nome é Exoxi, por batismo mas também sou conhecido por Fábio. E eu descobri uma, uma coisa muito interessante no universo. E eu sinto vontade de partilhar com você, graciosamente, gratuitamente, o que eu descobri. Porque... Eu creio que você seja meu semelhante. Eu creio que você, seja quem for, mesmo que nunca nos tenhamos visto, mesmo que nunca nos tenhamos conhecido, nos falado, nos escutado, nos sentido, somos a mesma pessoa, multiplicada, somada, dividida, diminuída nesse universo. Tivemos a mesma origem o mesmo destino. Para mim é o bastante para equacionar como mesmo ser diversificado nesse mundo. Eu descobri algo relevantemente importante para a ciência. É uma descoberta única. E eu vou primeiramente ler o que eu escrevi é, e depois eu vou demonstrar esta tese em formatos de objetos, para que você possa sentir o que eu senti na hora da minha descoberta. É uma tese, eu vou estar olhando para o monitor para ler, é uma tese que tem o título de Tese Dimensionária, a dimensão, a dimensão autêntica. Então eu iniciarei a leitura, que é uma leitura curta, e depois eu explicarei o que foi lido. Tese dimensionária. Dimensão autêntica. Um objeto... Número um. Um objeto possui... Um objeto possui... O dobro de lados... Aos quais o observador tem máximo acesso. Portanto, um observador tem a capacidade máxima de enxergar uma metade exata e única. de um objeto, de duas metades. Observação. Este fator ocorre com todas as formas geométricas do universo. Dois. A esfera é a forma da primeira partícula de um radical. A forma do centro de um radical. E a forma da última partícula de um radical. Pois em qualquer tipo de colocação do elemento... Esférico na observação, continua sendo unidimensional. Observação: no máximo, o observador enxerga um lado da esfera e, no mínimo, um observador. Enxerga um lado da esfera. Ele é o único objeto geométrico do universo com esta capacidade especial um sinal. é o único objeto geométrico da natureza universal com esta especial e autêntica característica. A esfera é a origem geométrica do universo. O intermédio geométrico do universo... e o destino geométrico do universo toda e qualquer forma geométrica se origina da forma esférica e se destina a mesma forma esférica. 3. Um objeto geométrico inicia-se no mínimo unitário de dimensão observativa. Ou seja, o mínimo de lados que um observador enxerga De um objeto geométrico é um lado e chega ao máximo de observação da metade, metade, metade de seus lados totais em um radical. Total de possibilidades observatórias. Quatro, isso é muito importante. Isto prova autenticamente a filosofia igualitária. Sinônimo e antônimo de filosofia equacionária. Sinônimo e antônimo de equilíbrio da forma universal. Se no máximo um observador enxerga a metade exatamente a metade sinaliza-se autenticamente que a metade é o meio e o meio é o inverso do próprio meio Meio de um objeto é o um sinal de duas partes mutuamente iguais. O meio é a igualdade, o meio é o inverso. Antonômico e ou sinômico do meio a igualdade é o inverso antonômico e ou sinômico da igualdade. Eu sei que está um pouquinho difícil. Mas eu já vou mostrar para vocês as formas que eu elaborei para que vocês possam sentir mais objetivamente. Talvez seja o segredo que você procura, a revelação que você procura. Lei em lei da metade. No sentido teológico, partilhar o pão por igual metade. A prova da tese, a improva da tese. Você, como observador, pegará vários objetos geométricos tais como uma esfera um pentaedro um hexaedro um heptaedro um octaedro e assim por diante dimensionando estes objetos os movimentando Procure com sua visão o menor número de lados que conseguirá enxergar. E procure no mesmo sistema encontrar o maior número de lados que conseguir enxergar. Uma observação, tome cuidado com ilusões de ótica, como objetos geométricos cortados pela metade. Exemplos, uma pirâmide que é um objeto geométrico pela metade, é um poliedro pela metade. A pirâmide é um pentaedro, ela tem cinco lados. Mas, na verdade, para que você entenda a pirâmide de acordo com a sua completação, você deve colocar duas pirâmides ligadas uma à outra, que seria, no caso, um octaedro, oito lados. Os dois lados completos. Ilusões de ótica como a metade de uma laranja. Então apenas tome cuidado com essas ilusões de ótica. Bom, eu estou chegando ao fim do texto. E agora eu vou fazer para vocês a demonstração da tese até agora nós tivemos a teoria e o teorema e o próximo passo é a prática vamos iniciar a nossa prática por um cubo um cubo tem seis lados é um hexaedro hexa 6 iniciaremos por um cubo eu vou procurar focalizar na tela o mínimo de lados que você consegue enxergar um lado é o mínimo e eu vou girar o cubo e agora você enxerga no máximo dois lados do cubo e eu vou movimentar o cubo procurando mais lados e você encontra então três lados do cubo na sua observação um dois três e se você girá-lo no máximo das suas capacidades de observação, você não conseguirá ver mais lados deste cubo. Além de três lados. Este cubo tem seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você enxerga no máximo a metade dos lados do cubo. E eu continuei. E eu montei uma pequena pirâmide, completa, com seus dois lados, chamada de octaedro, oito. Um, dois, três, quatro, e sua outra metade mais quatro são oito lados. E eu procurei um único lado o mínimo de observação, que é um, é o mínimo. E procurei o máximo do que eu consegui enxergar desse objeto chamado octaedro. Então aqui eu consegui ver dois lados, e aqui eu consegui enxergar três lados, e aqui eu consegui enxergar quatro lados, e depois eu não enxerguei mais nada além de quatro lados. Três, dois e quatro. Ela tem oito lados e eu enxerguei a metade dela. A outra metade eu não enxerguei. Continuando, eu procurei outras formas também, formas mais ferradas assim, e para não alongar o filme e para te dar também um momento de pesquisar, aconteceu a mesma coisa, procurei várias formas. E aconteceu a mesma coisa. Até que então, eu procurei essa forma. E eu quero agora que você procure o mínimo de lados que você vê nessa forma. Quantos lados você enxerga? Um lado é o mínimo, o mínimo é um e eu agiro e eu agiro em todas as dimensões. E continuo tendo um lado, que é o máximo e o mínimo. O mínimo que eu enxergo é um, e o máximo que eu enxergo é um. É a única forma geométrica da natureza deste universo, a qual o mínimo é o número primo um, e o máximo o número primo um. E com isso, temos uma prova definitiva e autêntica que a esfera é o primeiro elemento geométrico de todo o universo. Porque, quando eu alcanço no positivo máximo um resultado idêntico ao negativo mínimo, idêntico e equalizado, o mais um que eu enxerguei, e o menos um que eu não enxerguei, a revelação do que eu pude ver, e o outro lado que eu não pude ver, o segredo, o positivo e o negativo, mais um, o máximo, menos um, o mínimo, mais um, menos um, é zero. É o único e autêntico objeto geométrico que originou todas as formas geométricas. A esfera originou o quadrado, o triângulo, o pentágono, o hexágono, dodecaedros, infinitiedros, ou finitiédros, tanto faz. A esfera é a origem e o destino de qualquer forma geométrica. Mas no caminho da minha pesquisa eu me deparei com algo estranho. Isso tudo já é estranho. Isso tudo que eu falei já é um sinal de uma de uma graça é o sinal já de uma sabedoria fantástica. Mas, ao mesmo tempo, eu encontrei um outro sinal nisso tudo. E dessa vez, eu não posso considerar esse sinal que eu encontrei como um sinal de nosso universo. Eu encontrei um sinal de um outro universo. Porque neste universo todas as formas seguem essa lei igualitária, que é a equação. A equação. Que é a física equântica. O equântum. O equal. Mas uma forma, ela não segue essa regra, de acordo com as outras. Ela é uma forma equântica. Seu universo, estudado por mim, percebi eu que é equântico. Sua lei é equântica, mas é uma lei de uma diversidade equântica que não temos aqui. E é o único ob objeto que até então observei, até esse instante, com essa característica única. Ou seja, ele foi trazido para cá por alienígenas. Não de nosso universo. Não é um ser de outro planeta. Todos os planetas de nosso universo são dessa forma como expliquei. Esse objeto veio de outro universo. E eu vou fazer um suspense, igualdade e graças.